Oi, gente, bom dia! Estou aqui hoje segurando a minha caneca de Sedona Sedona é uma cidade que eu gosto muito, lá no norte do Arizona E vou compartilhar aqui com você que eu tenho uma linda coleção de canecas de todos os lugares por onde eu ando no mundo Até montei uma parte da minha cozinha só para as minhas canecas Mas por que, que eu amanheci falando de caneca hoje? Porque a pergunta é essa caneca, aqui nas minhas mãos, existe? Hoje eu quero falar de paradoxo. Viver é um grande paradoxo. Bom dia! Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito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 Gente, para começar a nossa conversa de Paradoxo, a grande pergunta é o que isso significa, né? Paradoxo, para mim, é uma espécie de contradição mas, para a gente ter certeza do significado, eu resolvi dar uma procuradinha aqui e vou ler para você Paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdade ou o contrário a uma opinião admitida como válida um paradoxo consiste em uma ideia incrível, contrária do que se espera Também pode representar a ausência de nexo ou lógica Tem até lá no final do texto alguns exemplos de paradoxos Vou ler um aqui Quanto mais damos, mais recebemos Todo mundo sabe que isso é verdade Mas consiste um paradoxo então, vamos falar um pouquinho do paradoxo da existência Porque tem uma frase que eu falo sempre, falo todos os dias aqui Nós somos seres espirituais eternos e perfeitos vivendo uma existência terrena que não tem nada de eterna e nem de perfeita E o ser humano é esse ser que tem a cabeça no céu e os pés na terra e que eu vivo dizendo também que o lugar da nossa consciência é no meio do caminho, entre o céu e a terra representado aqui pelo nosso coração E eu vivo dizendo que quem sabe de verdade entre a cabeça e as coisas que acontecem quem sabe de verdade é o coração porque ele está nesse meio do caminho porque ele é o representante oficial desse paradoxo chamado vida. Eu vivo falando aqui no canal também de expansão da consciência, mas o que é que é isso diante do paradoxo da vida? Vou explicar para você porque hoje eu estou assim um pouco filosófica, né? Significa o seguinte: aqui, ó, quando eu falo que nós somos seres espirituais eternos e perfeitos, eu estou falando da unidade com todas as coisas daquele papo de que somos todos um Eu estou falando daquele momento em que eu vivi quando morri e fui para a unidade e lá eu sentia que tudo era absoluta paz e nem sequer a palavra tudo existia porque não passava esse conceito por mim Tudo? Não! É! Entende? Paz Amor Unidade Não há diferenciação, não há nada Só há Eu sou Talvez não tenha nem o eu Sou Entende? Esse estado de ser É disso que eu estou falando aqui Esse é o ser espiritual que nós somos Mas no dia a dia Aí, agora, de manhã, tomando o teu café, segurando a tua xícara, isso é verdade? Isso é a realidade que se apresenta? Não. Porque aqui, ó, no chamado mundo real, tudo é muito diferente. Somos muitos. Nós dois somos completamente diferentes. Eu vivo a minha história, minha, da Kátia Você vive a sua história, só sua, sua novela, seu filme, seu sonho E são 7 bilhões de sonhos humanos E que dirá os não humanos? Todos os seres que existem vivendo o seu próprio sonho Que multiplicidade é essa? Bilhões, trilhões, quadrilhões, infinitos seres Desta dimensão e de outras que nem sabemos Vivendo a sua própria realidade Como um, um borbulho assim imenso de seres Um dentro da vida do outro E, simultaneamente, um só A multiplicidade dentro da unidade Então, quando eu falo de expansão da consciência E de que vivemos um paradoxo na minha experiência, é a percepção desse, dessas duas realidades simultaneamente. Então, às vezes, a gente tem a percepção da unidade em momentos de absoluta paz, momentos onde você está com a natureza, onde você está numa oração e sente a presença de Deus, onde você só é e está em paz. E existe a vida diária onde você não percebe nada disso Que está só ali, olha, vivendo dia a dia Trabalho, escola, família, amigos, relacionamento, dinheiro, conta bancária, supermercado, comida Quanta coisa! Mas expandir a consciência é dentro de tudo isso, desse tanto de coisa desse borbulhar infinito de tudo que acontece na vida Dentro de tudo isso, você perceber simultaneamente que essa unidade está aí e que eu e você somos um e que eu e você estamos além de sermos um Sou Só isso que há Expandir a consciência é, ter, é unir esses dois universos cada vez mais cada vez mais, cada vez mais até o ponto em que a vida se torna o céu na terra e você vive o sonho sabendo que está dentro do sonho e que na verdade não há sonho só há na verdade a minha caneca de sedona eu seguro e que faz parte de uma coleção de canecas não existe faz parte do sonho porque eu percebo que eu a caneca o café você e tudo o que há somos e quando nós somos tudo se dissolve em paz, em unidade, em amor, presença E todas essas palavras, por mais que eu diga, por mais que eu fale uma após a outra não representam a unidade É apenas uma interpretação mental a mente humana, essa aqui que pensa e que cria pensamentos o dia inteiro não é capaz de conceber o paradoxo da vida Mas existe algo em você que concebe Esse algo, que por falta de nome melhor eu chamo de consciência ou de estado do seu coração Esse algo cresce em você E quanto mais ele cresce mais você vive esse paradoxo lindo, maravilhoso essa experiência chamada vida Então, hoje aqui, na minha manhã né, desse Papo do Bem, eu estou me sentindo filosófica Espero que você tenha me acompanhado E Se você está curtindo esses papos, deixa para mim seu comentário porque é um programa novo aqui no canal, eu quero ver se você gosta para a gente continuar ou não Então, deixa para mim aqui o seu gostei, tô curtindo sugestão de temas, o que você quiser Deixa um gostei no vídeo para mim Eu te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação e a gente vai se encontrando aí nesse grande paradoxo da vida Um excelente fim de semana Bom dia e um beijo!